Oi Kátia, tudo bem? Estamos te passando esse simples presente para agradecer por esses dois meses de curso que tivemos contigo. A gente queria retribuir um pouquinho de tudo que tu deu para nós, tanto amor, carinho, tantas matérias que eu acho que a gente nunca iria conseguir de outra forma. E com esse simples presente a gente quer dizer que a gente te ama muito. Muito obrigada de coração por tudo. Nos ensinou a ser pessoas melhores, profissionais melhores e vamos levar isso para a vida. E mesmo que a gente não possa se conhecer pessoalmente, porque todo mundo mora distante, que a gente possa se curtir muito nas redes sociais. Porque vai ser muito bom sempre ter ao nosso lado. Muito obrigada!